Todos os dias temos a nossa dispor muitas lições e ensinamentos, que são verdadeiras dádivas disfarçadas. Muitas vezes, a princípio, resistimos a essas experiências, desejando que outra coisa tivesse acontecido. O processo de aprendizado é mais fácil se pudermos dizer a nós mesmos. A vida está me dando um presente agora. Está me ensinando algo sobre mim mesmo. Algo que eu realmente quero e preciso aprender. Olhe só o quanto eu já aprendi, o quanto eu já avancei. Agora eu estou diante da próxima lição que eu preciso aprender. Às vezes, essas experiências nos parecem dolorosas, mas quando percebemos a cura que elas nos proporcionam, podemos reconhecê-las e sentir a gratidão pela dádiva que elas nos trazem. Então pare e reflita por alguns instantes. Que dádiva eu estou recebendo do universo hoje? O que eu preciso aprender? Pense bem, eu estou com você.